E é o Igão na voz. Mais, um, mais, uma. mais uma do Neguinho uma vez. Dizem no toque. Oh. Minha vida tá desmoronando, eu me sinto sozinho Fecho os olhos e começo a conversar com Deus Ó oh, meu senhor, me livre dos falsos e o Que tá usufruir de tudo que me concedeu Inveja tá vindo com força através meu caminho Tô seguindo minha trajetória, reforçando as preces Toma cuidado com quem você chama de amigo que a traírade não vem de quem você não conhece E agindo na pureza e um coração gigante Quem me conhece tá ligado, nós é a mesma fita Mas humildade tem limite, não tô de bandeja É pouco papo, ajuda as que vem de simpatia Graças a Deus alcançamos um sonho de moleque É digno de comemorar, estourar o champanhe E ainda tamo em busca de alguns objetivos Eu só venço na vida quando eu aposentar minha mãe Cadê vocês que batia no peito, tamo junto meu parceiro e me deixaram na maré Cadê vocês no tempo da tempestade, eu não parei de remar e o barco se mantém de pé Cadê vocês que batia no peito, o igão é meu parceiro e na bió meter o pé Cadê vocês no tempo da tempestade, pensaram que eu ia tombar mas sou movido pela fé Cadê vocês que batia no peito, tamo junto meu parceiro e me deixaram na Cadê vocês no tempo da tempestade? Eu não parei de remar e o barco se mantém de pé. Cadê vocês que batia no peito? O Igão é meu parceiro e na pior meter o pé. Cadê vocês no tempo da tempestade? Pensaram que eu ia tombar, mas sou movido pela fé. Yeah, yeah. Pensaram que eu ia tombar, mas sou movido pela fé. Yeah, yeah. Cadê vocês? Cadê vocês? E na pior meter o pé? Yeah, yeah. pensaram que eu ia tombar, mas bato e se mantém de pé. É, yeah, yeah. cadê vocês? Cadê vocês? E na pior meter o pé. Yeah, yeah. Yeah, yeah. DJ da West no toque.